Olá meus amigos inscritos, bom dia! Hoje eu vou dar uma dica para vocês que precisa fazer o que eu vou fazer aqui varrer uma grande área como essa aqui, rapidamente, sem perder muito tempo E o serviço vai render, tá pessoal? Olha só como é que está a situação aqui Tem essa árvore e ela suja bastante, olha só Ele já tem bastante folha depois eu tenho que contratar alguém para levar embora ou conseguir uma forma de transportar isso aí é um pequeno jardim que eu fiz para minha esposa eu plantei essas plantinhas todas olha só marrei elas no tronco da árvore tá bonitinho. mas bora lá pro vídeo né vou mostrar para vocês e como é que eu vou fazer a limpeza dessa área aqui rapidamente para isso a gente vai contar com essa máquina tem que ter alguma coisa não é só simplesmente não ter a máquina a gente vai estar tá trabalhando ela desse jeito aqui eu vou mostrar para vocês primeiro vocês vão pegar o bico da máquina aquele que tem aquele leque que espalha sabe esse bico aqui e vai deixar ele na pressão máxima sem ele espalhar água deixar só aquele fio reto e não vai mirar assim tá pessoal não vai mirar para o chão você vai mirar rente ao chão dessa maneira aqui ó. olha só então a gente vai fazer isso aqui eu vou dar uma demonstração para vocês como é que eu vou varrer isso aqui rapidamente olha só Dois benefícios disso aqui, não levanta poeira e ao mesmo tempo que varre ainda deixa o terreno úmido e abaixa aquela poeira, super rápido, não foi nem 10 segundos para eu varrer isso aqui tudo olha só, vocês viram aí como é estava cheio de folha e eu vou procurar um lugar aqui para a câmera ficar e terminar o trabalho, para vocês verem como é que é super fácil e rápido aí você pode falar para mim, pode até digitar aí, mas Sinclair e aquele soprador de folhas, funciona bem, super ótimo, mas ele não consegue jogar água para abafar a poeira, para não deixar a poeira levantar e ir lá para dentro de casa e sujar os móveis que você limpa, tá? Bom, é o benefício que eu encontrei de usar a máquina para fazer esse trabalho, mas eu só gosto que, aliás, eu só quero que... Eu... Vocês entendam isso aqui como uma dica que eu tô dando pra vocês, tá? E é importante: quanto mais próximo do chão o bico trabalhar, mais eficiente vai ser a varredura que você vai fazer. Esse é o exemplo, olha só. Quanto mais perto do chão, melhor a varredura. Às vezes, aquelas folhas que estão lá de baixo, por exemplo, vou tentar filmar aqui para vocês verem. lá embaixo, precisaria colocar a vassoura lá embaixo ou com a mão lá, vai ter um bichinho né, mas vai... a máquina vai ajudar, tá pronto, super simples Essa máquina que eu estou utilizando aqui é uma WAP, não sei exatamente como se fala isso, é uma Bravo 2550, a vantagem que ela traz é inúmera facilita as limpezas de casa né, e agora eu descobri um uso bacana para ela, eu vou deixar aí como dica para vocês, que é a limpeza rápida. Ventes da sua casa, tá. Ah. Vou mostrar para vocês aqui a potência aqui, assim. As bolhas que tiveram a frente dela Empurradas Vou tentar E facilitar para a gente é bonito, né? Olha só Tá pronto pessoal vocês viram aí que estava bastante sujo a árvore levou bastante folha eu varri tudo rapidamente sem levantar a poeira sem me cansar tá toda a área limpinha agora eu posso admirar minhas flores em um lugar penique e tá tudo ali no cantinho Pois é só arrumar um jeito de jogar tudo fora, aqui eu vou passar uma, um jato de água e é super simples, economiza tempo, economiza água, porque às vezes tem muita poeira, a pessoa vai querer jogar um e fica ali com a mangueira, chovendo litros e litros, a gente usou um pouquinho de eletricidade e água. Olha quanto tempo a gente economizou para varrer essa área, olha só isso, é uma dica que eu gostaria de compartilhar com vocês tá vendo? aqui tá seco tem poeira e agora já não vai levantar mais a poeira ficou super limpo nosso jardim agora agora é só colocar uma mesinha bem ali vou aqui tomar aquela cervejinha né? ou fazer aquele churrasquinho e aproveitar a gente limpou tudo isso aqui rapidamente Espero que tenham gostado da dica, muito obrigado a todos vocês, tchau!